Olá, amigos e amigas, preparei um super resumo sobre cálculo de áreas de figuras planas, certo? Fiquem comigo, até mais! Começando com a área do retângulo, tá? Nós vamos partir do princípio, vamos pegar uma, uma área, esse quadrado, que unitário, ou seja, de lado 1... Um, então a área desse retângulo Q, base desse retângulo retângulo r basicamente é quantos equivale a quantos quadrados que cabem dentro desse retângulo tá ou seja então nós vamos a gente subdividir isso em, em linhas e colunas esse retângulo aqui a quantidade de quadrados que cabem dentro dele vai ser a área desse retângulo R. É a noção mais elementar de área, tá? Então, se elas são unidades comensuráveis, né, entre um e outro, eu tenho, eu posso fazer basicamente a quantidade de quadrados que cabem em B, multiplicando pela quantidade de quadrados que cabem em H, ou seja, resu... em resumo, vai ficar base vezes a altura. Essa aqui é a área do retângulo. Vocês vão ver que depois praticamente todas as outras derivam dela. A próxima é o quadrado, então, que nada mais é do que um retângulo. Aqui eu escrevi errado, isso aqui é quadrado. Tá a área do quadrado que é um retângulo, então eu posso aplicar a mesma definição e fazer base vezes altura. Então vai ficar a vezes a, ou seja, a ao quadrado. Bem, tranquilo. O próximo, paralelogramo, tá? Lembrando que o paralelogramo precisa ter todos os lados opostos paralelos entre si. Aqui é interessante a gente fazer o seguinte, nós vamos transformar esse paralelogramo, cujo lado aqui mede B, e a altura dele, essa distância desses lados paralelos, mede em H. Veja o seguinte, se eu traçar uma perpendicular aqui, já está pré-definido, o que, que nós temos? Veja que se esse lado é paralelo a esse, então este ângulo é congruente aqui, certo? Aqui é um ângulo reto e este ângulo vai ser congruente a este aqui. Ou seja, eu posso realocar esse triângulo nesse ladinho e acabo formando o que? Um retângulo de base b e altura h. Então, ou seja, eu posso aplicar a fórmula do paralela, a área do, do retângulo no paralelogramo, ou seja, fazer a mesma base vezes a altura. Ok? Vamos partir para o próximo. Agora, triângulo. Bom, ah, mas o triângulo não tem nada a ver com retângulo, né? Agora a gente vai ter que pensar uma outra fórmula. Não, a gente vai derivar novamente da área do retângulo. Eu dividindo ao meio... Essa, o ponto médio dessa altura desse triângulo, dessa altura H, desse triângulo de base B, o que, que nós podemos fazer? Veja o seguinte, traçando essa linha aqui imaginária, essa linha aqui, ela é paralela a essa, tá? Se ela é paralela a essa, então este ângulo vai ser... Aliás, tá, nós temos esses ângulos opostos pelo vértice, então eles são congruentes entre si. Tá? Se essa linha é paralela, então nós vamos ter outra... Ah, sim, eu estou pegando o, o ângulo errado aqui, tá? Então, se essa linha é paralela a essa... Então, nós vamos ter que este ângulo e essa inclinação é a mesma, então este ângulo aqui é congruente a esse. Tá? Então, por consequência, esse terceiro ângulo vai ser congruente a esse de cima, então esse triângulo eu posso encaixar aqui. Encaixando, se aqui são paralelos, eu tenho um paralelogramo. Um paralelogramo, vou colocar aqui área de um triângulo. Veja que o paralelogramo é base vezes altura, mas essa altura foi cortada pela metade. Então, eu vou ter base vezes altura sobre 2. Então, a área de um triângulo, associando a fórmula que nós já conhecemos do retângulo, é base vezes altura sobre 2. Correto? Vamos para o próximo. Chegamos no trapézio. Bom, o trapézio nós podemos fazer o seguinte, eu tenho um trapézio, o trapézio ele tem que ter dois lados ou opostos entre si, ou, uh, paralelos, então nós temos aqui uma base 1 e uma base 2, em alguns casos vocês vão ver como base maior e base menor, mas tanto faz, e esse trapézio a, a distância entre B1 e B2 é H, então ele tem uma altura H, se nós cortarmos essa diagonal aqui nós vamos ter dois triângulos de altura H tá? veja que essa altura H vale para esse e também vale para esse triângulo aqui tá? veja que então a área desse trapézio vai ser a soma da área desses dois triângulos então a área do trapézio vai ser a soma da área desses dois triângulos, o primeiro triângulo vai ser Base 1 vezes altura sobre 2, somando o outro vai ser então base 2 vezes altura também sobre 2. Organizando essa fórmula, eu posso colocar em evidência o H, então vai ficar assim, base 1 mais base 2 vezes altura sobre 2. ficou horrível tá fechou próximo o que temos aqui na sequência agora o losango o losango é o seguinte essa característica dele ele tem esses três esses quatro triângulos semelhantes então nós vamos conseguir calcular ele a área dele em função das suas diagonais ele vai ter sempre uma diagonal menor e uma maior, assim como no trapézio, né? A gente pode chamar de diagonal 1 e diagonal 2, ou diagonal maior ou menor, tanto faz. Olhem o seguinte, tem várias maneiras de pensar a área do losango, é muito tranquilo. Então, a área do losango vai ser igual. Posso pensar o seguinte, uh, imaginar ele completo, como um retângulo de base de, uh, de base d1 e altura d2, ó, de base d1 e altura d2. Se nós fizermos base vezes altura, ou seja, d1 por d2, nós temos a área desse retângulo grande aqui, mas veja que esse triângulo... É equivalente a este. Eles estão dobrados entre si, correto? Este aqui, tá? E este dobrado aqui. Então, basta nós dividirmos por dois e teremos a área, então, deste losango, tá? Fechou. E por fim, nós vamos definir a área de qualquer polígono regular. Como que funciona então? Um polígono regular pode ser quebrado sempre em n triângulos, n triângulos, triângulos de base l e de altura m e esse, onde esse m é a medida do apótema, tá? O apótema do do polígono. Então um qual que vai ser a área desse polígono regular? Ora, basta a gente calcular a área, uma possibilidade de um triângulo, né? Considerando a apótema, que vai ser a altura do triângulo, vezes a base sobre 2 e multiplicar pela quantidade de lados. Mas nós podemos fazer uma relação também com o perímetro dele. Veja o seguinte, então, a área de cada triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, ou L vezes M sobre 2, e a área do polígono vai ser igual a quantidade de lados desse polígono vezes a área do triângulo, correto? Então, daqui nós tiramos o seguinte, vamos mudar de cor. Substituindo então essa área do triângulo, então a área do Polígono vai ser igual a n, que multiplica l vezes m sobre 2. Porém, o número de lados vezes uh, a medida do lado é equivalente ao perímetro, certo? Ou seja, o perímetro é igual a n vezes a medida do lado, certo? então substituindo isto por 2p vai ficar assim a área do polígono igual substituindo aqui 2p vezes m sobre 2 podemos simplificar esse 2 aqui então vamos fechar da seguinte forma a área do polígono como sendo o perímetro ou o semiperímetro multiplicado pelo apótema. É uma relação. Então, eu posso fazer das duas maneiras. Eu posso calcular o semiperímetro, multiplicar por m, pronto. Ou calcular a área de um considerando um triângulo desse polígono, e multiplicar por a quantidade de lados. Certo, pessoal? Então, espero ter sido claro nessa explicação. Qualquer dúvida, manda comentários. E até mais.